Olá todo mundo, eu sou Vicente Domingos e youtube.com.br Vicente Domingos Vamos falar sobre como identificar a mentira ou a verdade baseado naquilo que a pessoa está falando, independente se ela é pregador ou não Antes de continuar, vamos combinar o seguinte Curte aí, é, se inscreve no canal, clica no sininho das notificações Escolhe a opção todos para que você receba é, todas as notificações de novos vídeos, é, comenta, compartilha, certo? Se no final você não gostar, e você dá um dislike, beleza? Combinado? Faz algum tempo que eu estive pensando como identificar a verdade ou a mentira baseado somente naquilo que a pessoa está falando. É, eu queria que você entendesse o seguinte, entenda como doutrina aquilo que disse o doutor, ou seja, Baseado é no texto de Timóteo, de, de Tito 1,9, Que diz o seguinte: retende firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Ou seja, a doutrina é, é de Deus. E a palavra é de Deus. Então, a palavra é conforme a doutrina de Deus. Certo? Quer dizer, Deus fala conforme aquilo que ele pensa, conforme aquilo que ele quer, conforme aquilo que é a vontade dele. Tá bom? Então. É, Entendam, doutrina é aquilo que disse o doutor, aquilo que Deus disse. Ou alguém é mais doutor que Deus, ou alguém sabe mais das coisas que Deus. É... Então perceba só o que está escrito. Jesus disse, a minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade do Pai, pela mesma doutrina, ou seja, aquilo que Jesus está falando, conhecerá-se ela é de Deus. Ou se ele fala de si mesmo. Então vamos lá. A doutrina de uma pessoa é dela, aquilo que ela está falando é dela mesma? Ou é daquele, da, uh, daquele uh, de, de quem ela está falando? Quer dizer, ela está falando do povo. Então uh, aquilo que o povo está querendo é, ele, é aquilo que ele está falando. Uh, ele está falando de Deus. Então aquilo que ele está falando... É aquilo que Deus está querendo? É, é conforme a doutrina de Deus? No caso de Jesus, ele dizia o seguinte. A minha doutrina não é minha. É, pela, aquilo que eu estou falando, se alguém quiser fazer a vontade do Pai, pela doutrina, por aquilo que eu estou falando, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus estava falando dele mesmo? Não, Jesus nunca falava dele mesmo. Ele sempre falava daquilo que ele ouviu o Pai falar. Ele sempre falava o que ouviu o Pai falar. Sempre. Nunca falava dele mesmo. É, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Então, a pessoa está falando, ela está buscando a própria glória ou está buscando a glória de Deus? Ou está buscando a glória daquela pessoa que enviou ele? É, ou está falando aquilo é, da pessoa que ele está representando? Quer dizer, a vontade da pessoa que ele está representando. Ele está falando ele tá falando de si mesmo, está buscando a própria glória? Você ele está buscando a própria glória... Se ele fala de si mesmo, então ele não está buscando a vontade daquele que o enviou. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Está escrito em João 7, 16, 18 e 8, 50. Então, a pessoa que está falando, ela fala de si mesmo, ela busca a própria glória ou busca a glória daquele que a enviou? daquele que ele representa, certo? É, então, quem busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. está escrito em João 3, 34. Olha só, é, a, aquele que Deus enviou, o enviado de Deus, o, o mensageiro de Deus, ele fala as palavras de Deus. A, a fala dele é de acordo com a doutrina de Deus. É de acordo com a vontade de Deus. Ele, ele fala somente as palavras de Deus. Ele não fala de si mesmo. Quer dizer, o próprio Jesus é, agia assim. Ah, o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Mas quando vier aquele Espírito de verdade... Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Olha, o próprio Espírito não fala de si mesmo. Jesus não falava de si mesmo. enviar de Deus não fala de si mesmo. Fala só o que ouviu de Deus. É, então, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Certo? É... O Espírito fala, não falará de si mesmo. Ele vai dizer só o que, ele tiver, o que ele ouviu do Pai. Só o que ele ouviu de Jesus. Ele não fala de si mesmo. Uh, isso está escrito em João 16, 13. Vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E vocês não querem vir a mim para terem vida. Isso está escrito em João 539 40. Ó, você examina as escritura, porque cuida de ter nela a vida eterna. As escrituras é, é, testifica de Jesus, então a própria escritura vai estar falando de Jesus o, o tempo todo. Mas vocês não querem vir a mim, quer dizer, não, não quer Jesus. A escritura fala de Jesus e a pessoa não quer ir até Jesus. É, é... Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Veja aí, doutrina. A sã doutrina. A sã doutrina é de como? Veio do doutor, veio do próprio Deus. Veio do próprio Deus. Então a doutrina, é, qualquer palavra que está sendo falada é de acordo com a doutrina. Quer dizer, de acordo com aquilo que saiu de Deus. Mas, tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme seus próprios desejos. Seus próprios concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É, aquilo que a pessoa está falando é fábula, é invenção da cabeça dele, é, tudo o que ele fala é sobre ele mesmo, é, porque quem, é, virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas tendo como chão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme seus próprios desejos, e desviarão, desviarão os ouvidos da verdade, Voltando às fábricas, está escrito em 2 Timóteo 4. Resumindo tudo, muitas pessoas falam essas mesmas coisas e elas te fazem bem e concordam com você. Então, de tudo aquilo que você está ouvindo, de uma pessoa qualquer que está falando, tudo que ela está falando, várias outras pessoas já falaram e concordam com esse pegador, e concordam com você e você concorda com tudo aquilo que ele está falando que essa pessoa está falando então desconfia quando você ouve algo que está escrito na palavra dói em você ou você foge de ouvir esse texto então preste atenção quando, quando alguma coisa está escrita na bíblia é, quando você ouve isso que está escrito na bíblia a pessoa que está falando é, lá, as palavras de Deus está doendo em você ou você está fugindo de ouvir esse texto o que a pessoa ou o pregador está falando, a sua mensagem, produz glória para ele ou para Deus e Jesus Cristo? Então, se, não, se produz glória para ele e não produz glória para Deus nem para Jesus Cristo, então você já pode saber que isso é mentira. O que ele está falando é mentira, não é a verdade. Não está de acordo com a doutrina, não está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Você analisou o conteúdo da mensagem e ela é exatamente o que Deus falou na sua palavra? E tudo que aquela pessoa está falando é exatamente o que está na palavra? Então é a verdade. Se for exatamente contra a palavra, então é mentira. Se for parecido com a palavra, mas não é a palavra, também é mentira. João não fala de si mesmo. É, resumindo mais ainda, João não fala de si mesmo, Jesus não fala de si mesmo, o Espírito Santo não fala de si mesmo, a Bíblia aponta, indica, te leva para Jesus, sempre. A Bíblia não glorifica ela mesma, mas glorifica Jesus. E qualquer pregador que foi enviado por Jesus, ele só fala de Jesus, ele só fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida, certo? clica aí no sininho das notificações, se inscreve no canal, compartilha, curte, comenta e inter Valeu!